5 últimos minutos da categoria SMG Eita, eu tô conseguindo gravar vocês. Ah, ah você não tá vou... estudando. Ah. ah, tá mal. Não, mano. Esses meninos ah. não tem base não, tá com a skill do Goku, sem maldade. Ah. Pronto, falta 4 kills pro El Bicho fechar a sala. Nossa, o Kingler e o El Bicho. E o Live. 4 tem pra me ganhar, velho. Pô, mancada viado, Putz. Na velho. verdade você vai acabar a sala, você não vai ganhar a sala, você vai acabar a sala Que a pontuação os caras tão meio patatutinho aí viu? Acaba Ganhei, a sala cara, Pronto Ganhei, dragão Eu já estou vendo aqui Pronto galera, vai começar a próxima etapa Os mesmos jogadores vão só trocar a arma Vão colocar a rifle de assalto, viu? Cinco últimos minutos da categoria AR Aqui também tô no leve caralho, aí sorte eu não vou partir bar. Tô a sorte é que eu tô pegando aqui ah, e não sair do lugar, velho. Tô a sorte é que eu tô com o. Ah, velho, vai ser o. Sai daí, mano. Um Nix aí. Tô aqui, pariu. E aí, Cafai, é quem do... é que tá ganhando, Cris? Aí, quem tá ganhando? Rapaz, o Gelita aqui tá com ah. 30 pontos de diferença. 30. Ah porra. Segue ele aí, vê se ele não tá de hack aí. Ele tava todo racudo jogando de mira aqui Hakudu? <risos> ah, não ele é um Ele soltou o café, café com leite, pô, foda Puta, né? É, tá ligado? Ele, ele deu sorte aqui pegar os cafés com leite aí Tem que dar uma olhada nisso aí, velho é, no caso vai. Vou, vou, vou, vou, vou olhar. Não, é, porque aí ele vai pegar o ponto superior em cima do café com leite, É hum. exatamente é. isso, tá ligado? É, eu... Mas e vocês estão daqui, se esquecendo, viu? galera. Não tem como, não. Tô jogando esse mapa não. Aqui já tem jogadores classificados na sala. Essa sala já vale mais eu posto que o normal, essa sala. Puta merda. A partir do. Ah, agora eu tô. Inclusive, Geliman, ah, tá galera, inclusive Geliman, ele é Rank B já, ou seja, ele tá participando uma sala que não tem ninguém acima do Rank dele, ou ele automaticamente tem menos 10% de, de pontuação aí tem no final, porque não tem ninguém no Rank dele, na sala dele. No rank, é, no rank? Ah. No rank? eu sou eu sou A, mas relaxa, galera. eu vou... Eu vou fazer melhor da próxima vez, é porque realmente foi muito complicado, teve muito jogador e eu não eu não sei falar espanhol Nossa, direito Nossa, que isso, mojada na cabeça e dançou Como Sim, assim? Não. Eu não isso sei é falar nada espanhol direitinho, aí Trocou de mira aqui, na minha frente <risos> É sério? É Alunete do seu um redor <risos> depois, trocou de mira, tá ligado? <risos> demos fazendo demonícias, chorando como sempre meu, que leve, mano. Olha, quem tá, tá, louco, tá ganhando a sala... Não, pingue, quem tá ganhando a sala é... Né, Pode dar F, né, Dragoa? Pode dar F, né? espanhol só tem F. Quem tá ganhando a sala é o Live. Live deve é uma vantagem de fissura aqui. 18 pontos. O velho daqui tá com 40 tantos, com a Pra mim, era quem ganhasse a partida, tá ligado? Não. É, a pontuação, pô. Não adianta morrer oh. muito, não. E matar muito, não. Tem que ter equil equilíbrio nos dois. Fugério ah. com arma rea tosca, sem cash nenhum, tá tocando terror. Quem é os, ah, pa que tá é os participantes aí? Quem é os pacipantes aí? Sugério ah. mensagem sujincha, Pablito, Hamsen, Machal, um fakezinho aqui, Pescadito, Nol, Nix, you, Alexis. Não, mas relaxa, vai ter mais modalidades ah. aí. Qual é a modalidade? Quero ver se ele vai online todas as modalidades. Deu conta de trocar não, a, de no... a próxima é 12, galera. A próxima modalidade daqui é 12. Vai ser hoje? Vai ser hoje? É a Koi, que ele é foda, cara. Ele. Parabéns a todos ah, que conseguiram não. pontuar. Eu não vou calcular os pontos de vocês agora, mas calculo com vocês mesmo aí. Equipe suas 12, shotguns. 5 minutos finais, modalidade shotgun. É o gel mesmo, mano. Só faz freco com o cubinho, velho. Ele é que gostou de merda. Na merda. De Essa armadura. Ai, Boludo de merda. não morri, Seu. Porra, pá. O cash ainda foi só. Você tem, mais. Ah, cara. eu botei cash pra ele jogar Olha Caralho, vou na lata. Loco, que no estoy encantados pegados en mi culo Amor, que ama, chapa Es Shirokai el chavo man. viene corriendo a mí a darme F, coleo Y claro, boludo, no, no, tú, no, tú, si tú, no tú, se toca a nadie, paja Si matas de tres tiros, que es que le caga, no, chavo tú, poner, Bueno, bueno, bueno A mi que correr y darme F cuando mi arma mata de 20 só, só, só, só, só. Tu me é. Oh, que lag me gusta. Me gusta. dá me gusta. <risos> tu tu ma master. tem me o live. Matar de volta. Abriu a vantagem brutal. <risos> Eu já se a merda Tá Não, vamos, vem. Não vem, tá perdendo na tá live. Cadê o Bicho? Vai me descer negativo. O Bicho tá quase negativo já aqui também. Pô, velho, só, me só, me só é esse peito, cara. Esse Cacila o quê? Mas ah, é, que... tá tudo bem. Ei, pera, tá usando bazuca cada rato, cara. Não me joda, Heli. Não vale bazuca? Sério? É, Pablito usou Thompson, está usando bazooka. Ele só tá usando bazuca aqui nessa sala. Ele não para de pegar bazuca. Ele tá de hacker, hein? A cara dura. Que hack, mano! Que que pro cara aí, porra? <risos> isso, isso é uma zoeira, um... jovem. Calma. <risos> caralho de <risos> você fala igual o para agora, ai canalha. É uma zoeira. <risos> Eu sou irmão dele, então. Hum. Ai, o seu irmão dele tem que sair merda, Magnus. É, Se fodeu, Magnus. Acabou. Entrou Pera no meio coisa, dos dois. Eu consegui arrancar o meu C da tecla aqui, velho. Caralho! O C! Ai, gente, para. Ai, ele tá igual Ah, não, tá tá Magnus. Vem, Magno. Vem, Magno. Nuta na lata. Nuta outro na lata. Ah, não, não, não. Sai! Nossa, eu quero meu kill só. Não vem reclamar da internet, não, franga. Que isso? O cara apareceu do nada, tio. Mano, mano. 5 segundos para acabar, galera. Faça seus kills. 3, 2, <risos> 1. Um. <Oxe>, <risos> eu não vou morrer, tá lendo? não consegui fazer isso. Assim. Fácil. Nossa, Otisuca. A Galera... internet, velho. Que coisa foda. Equipe em seus snipers. <risos> Acerta tiro okay. você. 5 minutos finais, sniper. A cadeira quebrou aqui. <risos> a A cadeira quebrou. <risos> Isso é a raiva, é? Né? é a raiva, porque não quer quebrar o mouse, tá ligado? Ele aí quebra a cadeira. É, ele, ele, parou ele parou de quebrar o mouse. Ele parou de quebrar o mouse depois que ele começou a quebrar o mouse dele de cem reais. Quebrou três, aí não. desiste agora, eu vou bater mais não. Vou quebrar a cadeira, que é mais barato. cadeira da escuta. Ah, ele Kingler, ele tá Kingler, hack, ah, o Kingler que não tá, tá não, aparecendo tá pinhão, de hack velho. A Kingler. precisão do Kingler tá absurda aqui. Ele tá acertando cada tiro monstro aqui. Ali tá barre. Olha eu tô, tô tá de eu tô aqui não dá nada velho. Um aparece. Ah pô levou uma do Alga aqui Eita, né. Poxa o Magno bugou, ficou em pé. Nossa que, que, merda? que é? Internet jogo que foi essa? Internet Ixi. isso, isso. Ah. Au no cu. E já. Amém. não. sei o que, que eu faço eu não. Eu o Alca tá bom. empatado com o Kingler velho. Falou. Tá Ah. Oh, Seguiu o Alper Não, véio, e... véio. Oh, oh, não. Uh. Oh, Ah, não, o não, não morre, oh, velho. Oh. Oh, oh. oh, oh. é de oh. Meu Deus do céu, velho. Morreu no download só pra. Sabe? negativo tem que pra dar o download pra ficar comigo ruim. Ah, ter um desculpa, não, tá pegado oh. Não, cara. Não, não, não, não eu trigo, eu já vivi de meta. Mas eu não vou ficar assim, cara. Não trigo não. Dá nele, manda mandou tirar. Ah. Roubar. Roubar é, o que tava. Cara. Ah, dá pra gente. Eu jogar, quero não. dar coroinha, pelo que você vai dar coroinha. É que já é mesmo que tá enrabando geral. <risos> o frango tá aí não? O frango e o. o que suca? Ah. Que frango, mano? O mano é frango? Tô mano. aqui. <risos> Mas rapaz, né, o Jérém tá suca, errabando vocês. É isso que, é que, que é que é ele que tá é é é é Aí o ping abaixo matou mata o Janel. Nossa. Não, Ronaldo, você tá lagado, velho. Cadê seus três ali, mano? <risos> porra, tô muito. Tá todo mundo lagado aqui agora, tô vendo aqui uns caras com 25. Olha IP isso! Aí. Eu acertei tiro, cara! Eu acerto tiro ping sobe! O Nani o parece uma sentinela ah, correndo. Eu não acertar, eu vou não acertar. Vou acertar. <risos> <risos> Nani, tu é muito azarado, Nani. Puta que pariu, Nani. <risos> <Sentinela>. Ele <risos> correu pra coronhar o cara e tomou uma. Ah, que ah, que ele voltou. Sentinela é velho. Esse sai correndo desesperado, Nani, velho. O Nani meio que Nossa, cedeu véio. a pressão. Tá super negativo, Nani, aqui. Nossa, Nani ligou o hack agora. Nice. É. Man, que engraçado. Todo ah, é engraçado esses jogadores que vocês dão uma humilhada no instante e começam a jogar bem. O Mine acabou a bala, ele tá ah. sem arma. Ah, yeah. Ele tá sem arma. Meu ah. Deus do céu. Agora é sniper rifle. Não, a não faz vergonha da... não, Mine. Ah cara, extremamente é muito pouco Barret não é deve valer nesse modalidade não, tá ligado? Né? Deixa de short, vale. deixa de short ele chorou tanto pra minha barretinha Agora é engraçado, o live tá de barret, mas agora é que ele começou a aparecer no mapa Que antes, meu Deus do céu Cadê tá a barretinha? Você, você que, é que eu não, eu não tá na dois coronhas mano, dois coronhas o Live, ele, ele, ele não bota barra de toda hora não, galera. O Live, ele fica alternando entre CVD. Net. Ele bota CVD zk não quando dá, ele vê mano. que tá... Não dá, mano. Acabou, galera. Valeu! Equipe suas pistolas. Pistols. Deixa eu ver quem ninguém... ganha. Caralho. 5 minutos finais, pistol. um ano só, não Alca atrás! <risos> primeiro lugar, Alca atrás: 38/29. No, cu é merda! Em segundo lugar, vem o, o bicho. <risos> com <risos> 7 pontos. Eu tirava, meteu na outra, a ver se me mata, ué, este não, creo que me vai deixar el piso na meia hora Sim, calcula sim, me vou tomar um novo um, um passos também Agora Lassenney, é Lassenney abriu 16 pontos, tá em... Tá aberto, tá na frente dele agora, meus amigos Quem está O irmão do Oji aí fazendo... Representando... Se lhe estou dando O que é ah, tá Porra, eu cá do cara, que Porra, atrás, mira no cara Ou você tem uma no culo. Amor. quando você dispara, você só sai ah, oh. que, que merda mano? Só primeiro vídeo no Youtube que tem nesse ah, é... Não dá pra me jogar. bom, sem bomba, franga. Cuidado aí, galera, sem bomba. Sem bomba, sem pistola. A modalidade é, é o que É sniper? É café? É sniper. Ah, meu Deus! Eiiiih! Nossa, sei aí! A R$2 secretária foi um x1 aqui, e a secretária Esse espanholita ganhou. A, a secretária espanholita? A secretária espanholita ganhou. A secretária espanholita? É, o Lassim tá em secretária espanholita <risos> e o meu bicho é a secretária brasileira O lixo... <risos> Pará, bro, que te salvei o culo <risos> e me vas a traicionar assim, hijo de puta! índio é a secretária brasilita agora. Ganhou! <risos> <risos> é, eu viu um o cara atrás de tu aí. <risos> o Magno, o Magno quer levar o Hino agora Eita porra Hino, Hino, Hino se fodeu Fodeu O Magno foi esperto, ele comprou da SWAT e aí tá só no pretão ah. ali no escuro Opa, <risos> Rafa Meu Deus E ai, que o Hino briga <risos> bem briga, ela, boludo Boludo só barretada no pé meu amigo <risos> olhe ele praga vai tô tomando barreirado no pé olhe anda a caralho cara é, puta ajoelhe ah, agora vou ter um amigo nossa o inimigo tá lagado mas eu que tô lagado Eita pra caralho puna. também velho. Os caras tão dando umas teleportadas moncha aqui, velho. Tem uma galera alegada, cê é doido. Vocês não estavam bom, velho. Eu acho que é o agora. servidor, eu acho que é o servidor. Ah, porra, a internet eu faço um teste, tá tudo de boa agora. O outro joga tudo de boa. Só porra desse jogo que dá essa loucura. Lock lag, velho? Lock lag, isso é simplesmente uma coisa. Esse bicho tá muito F, <risos> velho. <risos> Não, ele rola... Ah, meu <risos> não, sem <vocês> chorar <risos> o ninja, sem <vocês> chorar <risos> ninja, ele reclamando de F, vai se fuder, os não dá os cara, Os cara da F também reclamam. Não é, bora se fuder. E tu não vai acertar o Macho ainda. Não acertou não. Ah, caramba. Não, o Mix morreu no Bil. O Macho ele tá positivo agora. O frango tenta pegar a barra e tá com nem naquela hora Ele Tenta pegar a barra e quando pega vai e morre Não, mas você morria por ganância Você pegava a minha bala e via a bala e ia pegar a bala e morria morre, tá ah, não dá, velho, o cara é muito longo. só tira no pé É isso, <risos> <risos> meu Barreta das... Muito legado isso aqui ó, olha aqui o Guy Fry. Duelo dos legados. Aí ganha essa porra, não é quem sabe ficar, é quem usa a Como Anda até cá, Guy Fry. Fica aí, ele vai dar. É, que que te passa? passar. Eu tava rápido, olhou. Não, não, mano. Que isso, mano? Tava fogo, depois vai mandar na conta da Evelyn Satsuki. Ah, o em mim, velho. cara atrás dele ali vem que em E ah, é isso, não, galera. O é Lacena fechou. porra! Eita porra! Quanto positivo? Um ponto ah, positivo! Não, não. Um ponto positivo! <risos> <risos> <risos> Toma vergonha, velho. É <risos> Pronto, galera. Equipem Quanto? as suas armas de corpo a corpo e granada. What? 5 minutos finais, Granades e Millie Waples. Ah sim, o pescadito é esse. Mata rápido. Né? Ah, caralho, mano. Só não é só na roba. Caralho, caralho. Caralho, caralho. incoming frag. de novo não, mano. Que boot desgraçado. Fire the Nossa, mano. Só saiu o ei neném você está muito fraco nessa nessa culpa a culpa aí viu o Magno tá cadê o Magno? O Magno é telemetoso já é. o Magno ele ele ele, ele, ele tá em apuros é. ainda ele tá abrindo muito ponto sem barrete sem camperar é muito fácil é louco Olha lá. Oh, o bom desse é machado bom. é exatamente isso: esse martelo ZK que pega em área, ele tem um dano fraco, mas compensa. O martelo pega tá em área? É, martelo o martelo ZK, ZK pega, pega. Tá o machado também. Ah, o martelo ZK. Ah, o machado pega não, pô. O machado não, pega, o machado. machado normal pega, pô. Pega? pô. Pega, pega, pô. Não, São três armas que pega em área: o martelo de ZK. Oi, oi. E tá contando aqui no pronto ou não? Eu, tá, eu, tá contando. Agora tem um problema, problema aí. aí, nessa não, sala, não, não. nessa e, sala, deixa eu perguntar. diz aí. É porque, veja só, nessa sua sala, ela começou com penalidade de menos 50% por conta que teve cinco jogadores a menos participando, tá ligado? Aí, tipo, você já, naturalmente, vai ter menos 50%, tá ligado? E como você já entrou na segunda, tá ligado? porque você tá na sala da partir da R, né? Aí você vai ter ah, né, uma, uma desvantagem, né? Se você quiser domingo, você participa do começo aí, na sala com 15 novamente. Você pode até fazer mais pontos. E aqui, horas? Três horas da tarde, Cris. sempre três horas da tarde. Eu sempre vou fazer umas duas três salas. Com certeza que vai dar três salas da prova. Ah, tá. Porque o pessoal tá entendendo ainda as regras, tá ligado? Eu, Meu espanhol é uma bosta, não consigo explicar direito pra eles. E é isso, galera. Acabou aqui, viu?